mais um programa do nosso ADEC TV. Hoje nós estamos muito empolgados porque teremos aqui no nosso programa um momento de muita brincadeira que você não pode perder. Então fica ligado, escolhe seu time. Se você é menino, você está muito bem representado por Daniel, Felipe e Matheus. Se você é menina, temos a Nayara, a Ellen e a Luana. E nós vamos fazer perguntas bíblicas então vamos ver como que está o conhecimento dos nossos amigos para quem errar tem que ter né alguma prenda vocês não acham então vocês podem fazer as suas apostas se você conhece algum deles vamos ver como é que eles estão então a gente vai começar aqui com a Nayara e com o daniel e nós vamos para a primeira pergunta nós vamos fazer assim como é a dupla nós vamos tirar agora empapar, para ver quem vai responder primeiro. Aí quem responder, se acertar, tá livre, o outro tem a prenda se errar. Então vamos lá empapar, Daniel e Nayara. Dois, 2, 3 e... Já! seis. Então nós vamos começar com a Nayara. O que não é pedra, mas pode fazer tropeçar. Não é espada, mas pode ferir. Tchan, tchan, tchan, tchan! Vamos, Nayara! O pessoal, tá contando o tempo ali pra gente. Vamos ver o que não é pedra, mas pode fazer tropeçar. Não é espada, mas pode ferir. Não sabe? Não, não sei. Algum chute? Não? não, então a gente vai trazer agora. Como ela não respondeu, nós temos algo preparado para ela experimentar. Como prenda, pessoal, tá uma delícia. Pessoal, o que não é pedra, mas pode fazer tropeçar, não é espada, mas pode ferir, é a língua. <risos> Vamos para os próximos. Ellen e Felipe. tá? Então Vai, dois, três e quatro. Vamos então para perguntar o Felipe. Qual evangelho não foi escrito por um discípulo? Uh, Lucas. Olha, acertou! Lucas, como ele acertou, gente! A Ellen, que vai experimentar o que nós preparamos para ela. Ana Lídia. No? Vai tomando enquanto a Luana e o Matheus vai chegar. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... já! Ipa, Luana. Eu era governador, reconstruí os muros de Jerusalém em tempo recorde. Combati as injustiças e levei o povo ao caminho do Senhor. Quem sou eu? Eu era governador, reconstruí os muros de Jerusalém em tempo recorde. Combati as injustiças e levei o povo ao caminho do Senhor. Vamos, Luana. Não? Então vamos chamar a Ana Lídia. Ana Lídia sempre está aqui trazendo algo preparado com muito capricho para vocês. A resposta é Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, tempo recorde, Neemias. A frase, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, está na Bíblia? Sim ou não, Daniel? Não, não. Daniel acertou, não está na Bíblia, muita gente fala, né? Ana Lídia, olha que coisa bonita! Agora nós vamos para a próxima dupla, Felipe e Ellen. Vamos com a Ellen Milagres. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Tchan, tchan, tchan, tchan. Vai, Ellen. Jane. Não! Não é é sei. Jó, gente. Jó é o livro mais antigo da Bíblia e por isso nós vamos chamar Ana, Lídia. Olha, gente, fruta. Agora a gente tá com frutas. Vai, bem saudável. Delícia, fruta. Com certeza. Ah, não. Vamos lá, Luana e Matheus. A pergunta agora é pro Matheus. Quem cantou para que se cumprisse uma profecia? Vamos lá. Não sei. Não sabe? Nós vamos chamar na Lídia. Alguém sabe? Felipe sabe. O galo. O galo, isso mesmo. Foi o galo, gente. O Matheus. Mateus. Vai, Matheus. Nayara e Daniel. Vamos lá, Nayara. Quem foi o discípulo que só acreditou vendo? Tomei. Isso mesmo! Tomei! As meninas acertaram. Tchan tchan tchan tchan! Felipe e Ellen, a frase, diga-me com quem andas e te direi quem és, está na Bíblia. Não. Está na Bíblia, Ellen? A pergunta é dele, mas ele acertou! Não está na Bíblia! Vai, eu tô aqui com você. Última pergunta com Matheus e Luana. E nós vamos fazer a pergunta para Luana. Quem não tem filho, mas é pai da mentira? Diabo. Diabo! Vai, Matheus! Muito bom. <risos> Muito bom. Pessoal, gostaram da nossa brincadeira? Tava uma delícia, não tá? <risos> Muito bom. Muito Olha gente, Felipe não comeu nada. Parabéns! Os meninos ganharam, né? Então, parabéns, meninos! Meninas, na próxima. Eu acredito em vocês, tá? Na próxima a gente vai voltar com tudo. E pessoal, é isso. Fiquem ligados. Fiquem ligados nos nossos próximos programas, porque tem muita coisa legal vindo aí. Valeu!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 Gente, hoje nós estamos aqui com o meu amigo e pastor, pastor Gilberto Luiz. Pastor, tô muito feliz de estar aqui com você, viu? Prazer, meu Arthur. Vamos lá. Vamos lá então. Pastor, o senhor é um jovem pastor ou jovem para um pastor? Rapaz, eu acho que é as duas coisas no meu caso, viu? É. <risos> a idade ajuda a cor também, né? E Também um, um jovem pastor, né? ou seja vamos falar assim estive como auxiliar um bom tempo né mas sim. agora é, com a responsabilidade um pouco maior né está na frente da igreja então as duas as duas coisas se aplicam a mim é, é realmente um desafio não é grande tá um desafio enorme enorme enorme Imagina. mais prazeroso tá sim com certeza a maioria das pessoas estão acostumadas com pastores é, com mais idade ou até mesmo aqueles pastores mais velhinhos e etc. O senhor percebeu alguma resistência justamente por isso, por esse quesito, por, pelas pessoas estarem mais acostumadas com outro tipo de pastor? Ah, uma, uma cultura nossa, quando eu falo nossa eu estou falando a, a, vamos falar só a cultura assembleiana, né? é ter pastores mais idosos, né? pastores mais, vamos falar assim, de uma idade um pouco maior que a minha mais de um de um tempo para cá está é, tendo muitos pastores mais novos eu posso até citar alguns deles que são alguns deles né como pastor Edton, por exemplo pastor Odiel pastor Ziel pastor Adriano que foram meus pastores como pastor Adriano são pastores novos e de uma experiência muito boa e excelentes pastores. excelentes tá? pastores então assim é, é, eu acho que essa essa concepção dessa questão de idade desse quesito de idade isso tem mudado de uns anos para cá com relação a, a, ao a, a esquisito pastor na Assembleia de Deus. Em outras igrejas isso é mais natural, é mais é normal, né? É, mas vamos dizer assim, é, é mais bem aceito. Né? E, e graças a Deus eu não, eu não vi assim, resistência em massa, falar assim, puxa vida, o pastor é mais novo, nós não, não vamos aceitar ele. Pelo contrário, tive uma aceitação muito boa e louva a Deus pela vida da igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, o senhor é formado em Administração de Empresas. Sim. Bacana. E isso te ajudou a pastorear, né? Logicamente. Muito. É, tive a oportunidade, agradeço muito a Deus por ter me dado esse tempo, essa oportunidade, esse privilégio de, de me graduar. E logo em seguida eu pude também me pós-graduar, especializei em uma área. E eu sempre falei isso quando eu estava ainda na faculdade. Que a, a, a graduação ia, ia servir de bênção para a igreja, tá? E hoje, um, um dos principais é, de do um administrador é saber gerir pessoas. O que, é que um pastor faz? Sabe gerir pessoas, gerir conflito, né? E é o, exemplo, é o exemplo maior que nós temos na Bíblia também. É o exemplo de Cristo, é o exemplo de Jesus. Jesus pegou 12 discípulos, 12 pessoas de diferentes tipos, diferentes culturas, e fez dele 12 discípulos que nós vemos aí a, a base no Novo Testamento todinho, né? Então, a função do pastor é trabalhar pessoas, é cuidar de pessoas. E a administração me ajudou muito e me ajuda até hoje nisso aí, tá? Excelente! A administração mesmo afirma, diz que o recurso mais importante dentro de uma empresa é o recurso humano. Isso Sim. é excelente, é bacana demais. Verdade. É, o capital humano, ele é, vamos dizer assim, é o principal capital de uma empresa sem o capital humano a empresa não vai a lugar nenhum. Da mesma forma a igreja, né? O que seria da igreja se não tivesse nós, né? Se não tivesse pessoas na igreja? Não, não teria igreja. Né? Então, não, não que nós estamos colocando no ser humano um papel fundamental, não é isso não. Eu estou simplesmente destacando a importância do ser humano é, estar inserido no processo igreja. Então isso aí é uma coisa indiscutível. Sim, glória a Deus por, por Jesus Cristo, né? Que quis morrer por nós verdade. e por nos dar essa oportunidade de servir. Verdade, verdade. Pastor, senhor é um camarada mais tranquilo, mais enérgico, nervoso. Porque ah, gravar com um camarada nervoso no trânsito não dá muito certo, não, viu? Não, não, não. <risos> Fala a verdade. É estressar todo mundo, é chovendo <risos> ainda, né? Mas interessante, Arthur, é, é, a administração ensina hum. três princípios de liderança. É. Existem três princípios básicos da liderança, três tipos de líder: né? o autoritário, o democrático e o liberal. E um dia um professor fez uma pergunta dessa na classe: perguntou qual, qual o perfil que vocês acham mais certo. E cada um fala uma coisa, fala outra, mas nós chegamos à uma conclusão que todo líder precisa ter esses três perfis. Um, um, um precisa destacar mais. E a gente até fala como administrador e agora como pastor também: que a liderança ela é, muito, ela é muito situação, é muito momento. Tem hora que você tem que ser explosivo, tem hora que você tem que ser mais calmo, tem hora que você tem que ser liberal. Você de acordo com o momento, não é que você está sendo meio termo, não. Mas isso é cheio de pessoas. Precisa agir dessa forma. Ah, isso aí é, isso é muito, muito legal também no pastorear. Bacana demais. É como diz o Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. É ah, bem assim. <risos> Existem ocasiões em que... Realmente é necessário uma postura mais firme, né pastor? Ah. Em outros é necessário agir de forma mais mansa e vou branda... Dar um exemplo, vou dar um exemplo de Bíblia. Eu sempre gosto de falar e dar exemplo de Bíblia, tá? Eu gosto de falar de experiência pessoal, gosto, mas o maior exemplo é Bíblia. Vamos falar da Bíblia. É, uma vez, juntou uma turma de pessoas lá e queria apedrejar uma mulher que foi pega no lado de adultério. Jesus poderia muito bem falar com isso para poderia? Mas Ele preferiu exercer o perdão. Então, naquela hora, Ele foi um líder... É, é, de misericórdia, ele agiu com muita misericórdia. Não que ele não agisse assim em outras épocas, não. Mas aquela hora ali, ele agiu com misericórdia. Mas teve uma, uma, uma, uma determinada situação também, que tinha uns cambistas na porta do tempo. Jesus chegou lá, fez o um chicote, chegou quebrando tudo. Então, aquela hora ali, ele precisou de agir com autoridade. É verdade. Né? Então, são situações diferentes. São, são situações, né? A liderança ela é, muita, ela é muito momento. Muito Sim. momento. Pastor, o senhor acredita que as pessoas, os, os jovens principalmente, entendem plenamente a relação pastor e ovelha, ou a visão de que o pastor é aquele camarada pronto para te repreender, que só vai aparecer quando precisar apontar um erro, ainda impera, na maioria dos casos? É uma pergunta bem difícil, viu? porque assim, infelizmente ainda tem muitos pastores dessa forma, né? que agem de forma áspera, que agem... Na ignorância vamos falar assim né e que ao invés de aproximar as pessoas acaba distanciando eu tenho ensinado a igreja eu tenho ensinado na minha casa que a gente precisa sim corrigir mas corrigir com, com, com amor corrigir na hora certa com palavra certa corrigir com muita temperança mas não deixar de, de se posicionar frente a uma necessidade de correção mas eu ainda prego ainda ensino que o pastor precisa, ele precisa ter esse, essa relação de pastor-ovelha. Tá? E para quem não sabe, né, um dos instrumentos da ferramenta do pastor é o cajado. E o cajado tem uma curva na, na, na ponta dele. É exatamente. Tem a ovelha que precisa, é, precisa ser agarrada pelo pescoço e ser trazida de volta ao, ao redil. Isso é uma ação pastoral. Então é, faz parte do trabalho do pastor corrigir quando precisar de corrigir. Né? E isso aí é coisa muito normal, muito natural na, nessa relação de ovelha-pastor vice-versa. Bacana demais. O senhor acredita que ainda exista certa solidão para o pastor? Porque por exemplo, o pastor cuida das ovelhas, mas quem cuida do pastor? Oh. É, Arthur, nós, nós estamos vivendo uma época agora, né, quem está quem vendo os noticiários, né, quem está sempre lendo. Está havendo um índice muito alto de suicídio no, no meio pastoral tá? E nós não estamos aqui fazendo uma apologia ao suicídio Falando de A ou B Tem uma causa Tem uma causa tá? sim. Essa aí é a famosa lei de efeito e causa E vice-versa também Mas é, existe sim Se a gente não vigiar, se nós pastores não vigiarmos Pode sim entrar na, na solidão só que eu sempre falo isso, eu sempre defendo isso também E sempre argumento dessa forma Que O meu caso, por exemplo, né? hoje eu estou Como pastor no tempo central Mas eu tenho um pastor que Que, que me pastoreia O pastor Eliseu, por exemplo, é o meu pastor presidente É o nosso pastor presidente Sim. Então eu estou sobre Sobre o pastoreio do pastor Eliseu Então assim, quando eu tenho dificuldade Ou quando eu sinto só alguma coisa desse, desse nível aí Eu preciso ir lá e pedir uma ajuda, clamar por, por ajuda, por misericórdia. Mas um, um, um negócio muito interessante é que o pastor Ezeu também, ele, ele tem uma, uma, uma hierarquia, ele está ligado à convenção mineira, a convenção mineira também tem uma hierarquia que está ligada à convenção nacional. Então acaba um pastoreando o outro, um ajudando o outro. Né? Então essa questão de solidão, isso é muito, vamos falar assim, em alguns pontos relativos que precisa ser, Revista essa situação, Sim. Né? a gente precisa chamar a responsabilidade para a gente e ver o ponto que a gente está errando, aí, por que eu estou me sentindo só, será que nem eu que estou excluindo pessoas, será que nem eu que estou distanciando de pessoas, e a família, onde fica nessa aí? Né? Pois é. Então é necessário que o pastor faça uma reflexão sobre isso também. Pastor, excelente isso que o senhor falou e é importante entender isso. Eu sou liderado pelo Senhor, sou pastoreado pelo Senhor. O Senhor é liderado e é pastoreado também pelo nosso pastor-presidente, que Sim. também é liderado e é pastoreado. Isso é, é um alívio para todo mundo, para todos nós. É, é importante ser liderado e pastoreado. Há uma segurança nisso. Fala a verdade. Claro, claro. E a Bíblia também nos dá exemplo disso, né? por exemplo você tem Timóteo que é um jovem pastor que era tutor ele era tutoriado por, por Paulo sim não é olha para você ver Paulo era um mentor de, de, de Timóteo um jovem pastor um moço ainda pastor na igreja de Éfeso é né? um, um baita de um, um pastor e era era tinha o trabalho de mentoria Paulo era um mentor de de, de, de Timóteo então você vê a necessidade da gente ter uma pessoa é, na cadeia hierárquica que, que nos ajude Que nos auxilie nisso aí Isso é muito bom, isso é bíblico Sim, muito bom Pastor, eu também sei que o senhor gosta de praticar um exercício físico Que o senhor gosta de Sim. dar uma corridinha E isso também é importante para manter a cabeça no lugar, dar aquela relaxada Pois é, rapaz, eu fico bom que, <risos> que vocês descobrem Não ia ficar causa... de fora não Pois é, vocês descobrem por causa dos negócios aí, rapaz um pastor jovem, fala a verdade, usa calça jeans, tênis esportivo. Ah, você já tá Depois falando. o senhor vai me pagar uma coca por essa. Com certeza, né? Meu Eu tenho que arrumar um jeito de pintar os cabelos brancos aqui, né? aí fica bacana. Vamos, um jeito. Não é? Mas Arthur, o exercício físico é importante também na vida, de, não é só do pastor, mas de qualquer pessoa. Né? Hoje nós estamos vivendo assim, uma era de conscientização a questão da alimentação, para ter uma alimentação saudável. E ao longo dos anos as pessoas muitas vezes não observam isso, o Sim. consumo demasiado de açúcar, ou de refrigerante, né? ou, ou de outros alimentos aí, como o excesso de massa, excesso de gordura, então isso tudo vai acarretando. E tem um texto na Bíblia que eu gosto muito dele quando a gente fala disso, né é que nós precisamos cuidar do nosso corpo, nosso corpo é tempo do Espírito Santo, agora a responsabilidade de cuidar dele é minha. Eu preciso cuidar do meu sim. corpo, assim como você precisa cuidar do seu, quem tá em casa precisa cuidar, cada um cuida de si, né? Então eu gosto sim de, de praticar um esporte, né? ultimamente eu não ando tendo muito tempo, mas é o esporte que eu mais gosto, é dar uma corridinha aí ao ar livre, isso é muito bom, correr aí uns 10km aí, dá para dá manter o corpo em forma, né? E Isso ajuda muito na questão quando a gente tá meditando na palavra, você tá... Você está com a mente, tá, tá, você dá uma oxigenada na mente, isso é muito bom. Isso faz, parte, é, isso faz parte, da precisa fazer parte do cotidiano, da vida de cada um aí que, que, está, que está sobre a face da terra. Tá? Isso é muito bom. Sim, é importante criar hábitos saudáveis. É, é, e isso nos faz servir melhor a Deus. Né? Se o corpo está bem, nós vamos servir melhor, com vamos certeza. estar mais dispostos né, a servir. Com certeza. Então, quando a gente olha para a cultura oriental, você pega, por exemplo, vamos falar aí dos japoneses, os chineses, eles têm um hábito alimentar saudável, né? E uhum. Isso é muito bom, evita o açúcar, geralmente come, come muito tipo de verdura, carne, eles, eles são assim muito regrados com relação a isso aí, e você vê que você pega um japonês, um chinês com 70, 80 anos, você não fala que tem uma idade dessa exatamente porque cuidou a vida inteira da da alimentação saudável, da prática de exercício e por aí vai. Pastor, nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero fazer uma observação, viu? Ah, vamos lá. Olha só, toda vez que o pastor Eliseu, o nosso pastor presidente, pega o microfone e ao final da mensagem ele deixa aquela fala romântica para a irmã Suzana, <risos> o senhor pega a rabeira e deixa alguma mensagem para a irmã Maria Alves. Mas dessa vez vai ser diferente. O senhor agora, sem o pastor Eliseu falar nada antes, vai deixar uma mensagem aí irmã Maria Alves. Rapaz, eu queria saber quem escreveu isso, quem, quem te falou isso. <risos> não, pô, pô, eu vou observa, aliviar tá? o pessoal da comunicação que isso ah, não estava tá na pauta. Tá viu? bom, uh -huh, tá bom. É, eu, eu acho muito interessante isso, pastor pastor eu sempre fala isso e é uma observação que a gente sempre aprende, né? E eu, eu vou de garupa, eu vou mesmo, cara, e isso é muito gostoso. Eu até pego no pé dele com a relação a isso aí. Mas Arthur, eu sou casado há 19 anos, graças a Deus tenho duas filhas, amo demais Rebeca e Radaço. E eu, mas a esposa, a gente tem um relacionamento muito bom E eu sempre falo isso com ela O segredo do, do nosso sucesso ministerial não é só meu Eu compartilho isso com ela, tá? Então eu vou, te falar, eu vou terminar falando uma frase da, da Michelle Obama Não sei se foi ela que escreveu, mas eu vi uma citação é, retribuindo isso a ela Que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher Então assim, ela, a esposa sabe o tanto que eu, que eu a amo E sabe que, que a cumplicidade entre nós é muito grande e, e é isso aí. Pastor, Ela muito sabe bom. Isso muito bom. Muito bem. Né? <risos> Excelente estar aqui com o senhor, viu? Estou muito feliz de terminar essa, esse papo bacana. E é isso aí, até a próxima. Beleza, gente? Um abraço. É muito bom ter você aqui com a gente. E hoje nós estamos tendo a alegria de receber a Dâmaris, que Amém. é aqui da nossa igreja, da Assembleia de Deus, aqui de Caratinga. E também o Daniel, que está acompanhando ela, né? Sejam muito bem-vindos. E a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho com a Dâmaris, né? essa jovem que é uma benção. Né? Assim, sem querer contar a minha idade, mas eu conheço ela desde pequenininha. <risos> Então, quero conversar um pouquinho com você, Damaris, né? Amém. Como eu falei, realmente eu lembro você, assim, bem pequenininha na igreja, já cantando. Uau. E eu queria saber como é que foi, né, desde pequena estar tá ali na casa do Senhor, mas quando foi que você sentiu um despertamento de Deus para que realmente, né, você, você não só cantava, mas que realmente hum. isso era um chamado do Senhor na sua vida? Bom, no, no dia da apresentação o meu avô, meu bisavô Viriato, ele me apresentou na igreja e ele disse que eu seria uma louvorzista na casa do Senhor, que ele não estaria aqui para ver e que era para a igreja cuidar de mim. E ele faleceu e eu estou aqui louvando ao Senhor na casa dele. Mas o dia, o ano mesmo em que eu entendi que era um chamado da parte do Senhor na minha vida, que era algo muito maior do que cantar, mas era algo que o Senhor ele ele queria ser mais do que só que ele é quem eu buscava na igreja, era para mim ter um encontro real com ele, para mim viver de um relacionamento diário e vivo com ele. Foi no ano de 2017. Antes eu já cantava na igreja, fazia parte do Ministério de Louvor, mas foi em 2017 que eu entendi o verdadeiro chamado, né, que é para nós sermos filhos do Senhor e que é para andar com Ele. E a partir daí tudo mudou. Agora eu não canto mais coisas que eu ouço, eu canto coisas que eu vivo das minhas experiências com o Senhor. Uau! Amém. Que história linda, né? Então, Amém. É, é, essa você saber a sua identidade de filho, saber que realmente o Senhor te criou para isso, Amém. né? Para você estar tá louvando o nome dele. Isso realmente é uma benção. E ela é tão nova, né? Tão jovem. Quantos anos que você tem, Amoris? Agora tem 18. 18 anos. Olha que bênção, né? Então, queria saber, né, nessa caminhada sua e ao longo dos 18 anos, se te, você tem alguma experiência enquanto você louvava em alguma ministração, se tem algo, algum testemunho né, para estar tá encorajando também os nossos jovens. Talvez como que você começou no início, como é que foi tudo? A experiência a gente tem muitas, né? Mas as mais marcantes também são. tem muitas especiais. Mas antes de eu ter essa liberdade, né, de cantar e de não ter vergonha. Eu era muito tímida, eu não conseguia cantar, não falava nada. Eu pegava o microfone, cumprimentava os irmãos, pais do Senhor, cantava, entregava muito, com muita timidez. Mas à medida que a gente vai, né, caminhando, a gente vai perdendo a vergonha. E quando a gente entende, né, o nosso propósito, que o Senhor ele quer nos usar com aquilo que ele nos deu. E uma coisa que me marcou muito foi entender que aquilo que o Senhor me deu vai ser cobrado de mim depois. E o que aquilo me deu tanto medo, uhum. meu Deus, o Senhor investiu algo em mim. E como eu tenho usado isso, né? Para a glória do teu nome. Então, a partir desse momento, eu entendi que eu precisava dar o meu melhor, né? E entregar tudo de mim para Ele. Nossa, você falou uma coisa muito interessante. E algo que eu creio que muitos de nós vivemos... Né? Principalmente quando a gente é mais novo, a gente sente um pouco é, incapaz, inseguro e tímido, Sim. então eu queria que você falasse um pouquinho como você lidou com a sua timidez, enfrentar né, a timidez para estar tá ministrando e a gente sabe que a gente não está ali falando de nós, então como que foi essa questão da timidez para você? Então, foi esperada. graças a Deus, eu tenho um pai na fé, que é o Samuel, lá da igreja. Ele era meu professor de escola dominical e meu líder no Ministério de louvor uhum. E ele sempre me incentivou, ele sempre falou, Dâmaris, uhum. você não precisa preparar para uma ministração, você já tem que andar preparado. Porque é no momento que o Espírito Santo tocar no seu coração e você vai falar aquilo que ele colocar no seu coração. E ele me colocava nos cultos para cumprimentar os irmãos, falar alguma coisa. Tinha dias que eu falava tanta bobagem e eu não conseguia falar às vezes e tremia demais da conta. Mas assim, foi tendo essa prática, né? E treinando em casa, falando sozinha, pra gente conseguir né, essa parte da timidez. Porque a parte da graça, do conhecimento do Senhor Jesus é só com oração, leitura da palavra. Mas as partes da timidez tem que ter, né? É, a gente realmente tem que fazer a nossa parte, dá, né, nem que seja um passinho de cada Sim, com vez, certeza. nem que seja... É, pequeno, né? É Como verdade. você falou, talvez vai ser uma, um, um cumprimento com a base do Senhor, talvez vai ser uma palavra curtinha, vai ser só Sim. ler um versículo, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte porque o Senhor sempre faz a dele. Amém. Então, queria saber, né, já que nós estamos falando de louvor e hoje nós temos tantas canções, né, nós temos canções atuais, temos canções antigas, maravilhosas e eu queria saber, assim, se você fosse escolher uma música, a <risos> música da sua vida, qual seria a sua música preferida? A melhor coisa, do azeite de Paulo. Ai, linda. Então, canta um pedacinho pra gente. Amém. Coisas que andei fazendo de quase toda. Obrigada, Damaris. Obrigada, Daniel. Quero Amém. agradecer vocês né, por estarem aqui com a gente e compartilhar a sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente aí em casa, né, vai encorajar Amém. Amém. muitos jovens. Então, como a Damaris acabou de cantar, né, nós realmente fizemos a melhor escolha com né, A melhor coisa na nossa vida é servir o Senhor E se você ainda não serve, Aleluia. você precisa conhecer esse Jesus Amém né? Nós estamos aqui, é por causa dele, é para falar dele Então, continue com a gente, não perca né, o que nós temos aí Porque nós temos muita coisa legal Hoje eu quero ler um texto com você vai trazer um alerta para nós. Talvez nós nos preocupamos somente em pedir ao Senhor, mas às vezes nós não paramos para agradecê-lo, ou às vezes nós não paramos para ver o que o Senhor já fez por nós. Olha que texto maravilhoso quando o salmista ele convida a Israel a louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelos feitos que Deus fez para com o seu povo. Salmo de número 124. Diz assim, Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles, eles nos tinham engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas Teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu, não, não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou, escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nosso Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós não paramos. Para agradecer ao senhor quantas vezes nós nos envolvemos com situações e deus nos livrou e deus nos guardou deus nos trouxe o alento ou nos trouxe o socorro na hora certa e às vezes nós não paramos para agradecer ao senhor e aqui o salmista está dizendo ora diga israel o senhor ele livrou o seu povo ele não deixou com que eles fossem engolidos vivos ele livrou eles, livrou o povo de Israel de uma tormenta Quando as águas vieram, vieram sobre eles e o Senhor Deus os livrou O Senhor deu livramento ao coração deles A Bíblia vai dizer que o Senhor os livrou dos dentes, das presas, dos inimigos de Israel E às vezes nós passamos por situações que o senhor ele tem nos livrado às vezes nós nem percebemos o livramento do senhor quando nós assustamos o senhor nos guardou o dia todo e às vezes nós esquecemos até de agradecer ao senhor pelo dia que ele nos deu pelos livramentos que ele nos deu o senhor dos exércitos ele é o nosso socorro ele é aquele que nos faz vencer e eu quero dizer para você você que às vezes está passando por situações difíceis na sua vida. O Senhor Jesus, Ele é o seu socorro bem presente. Não importa a situação que você esteja passando. O Deus de Israel, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, Ele está em prontidão para trazer para você o alento, para trazer para a sua alma a alegria, trazer para a sua alma o alívio, de certas coisas, a Bíblia vai dizer que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, talvez nós não percebemos, mas o Senhor ele tem nos tirado da mão daqueles que querem nos destruir, ele nos coloca em uma posição de, de renovo, de uma posição segura, a Bíblia vai dizer para nós que Ele é a rocha eterna e Ele firma os nossos passos sobre Ele. A Bíblia diz que Ele tirou-nos de um charco de lodo, tirou-nos dos nossos pés algo que estava nos, estava nos é, levando para o abismo. A Bíblia diz que os nossos pés estavam escorregando e de repente Ele nos pegou e nos colocou sobre uma rocha firme. E essa rocha é Jesus. E eu quero apresentar para você Jesus. Jesus é muito bom e Ele pode fazer o melhor para você. Então, deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele ser o seu Senhor. Mas não esqueça, agradeça a Ele. Louva ao Senhor e diz o quanto Ele é bom e o quanto Ele tem te livrado. Porque eu tenho certeza que o dia passa e quando chega a noite, nós precisamos dizer, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Deus te abençoe que você possa sempre ter isso no seu coração. Não esqueça que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida abundantemente.